Bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite para quem for assistir nesses horário diferenciado aí. Eu e Madalena resolvemos dar uma volta hoje, saímos para dar um passeio, encontramos esse pé de hengá. E ó Josué, você que tem o seu pé de hengá aí, meu amigo, agradeça a Deus pela bênção do pé de hengá que você tem. Porque esse aqui ó, é um pé de hengá velho, né, como você pode ver, infelizmente... O, o pé de engar Onde eu estou com a Madalena Está já há muito tempo E com certeza Os frutos são diferentes Você pode ver, Josué Que o fruto do seu pé de engar é diferente ó. tá vendo aqui ó? ó Infelizmente, Josué Esse aqui Os frutos estão Completamente Eu digo doentes Porque eu conheço o engazeiro Não é de hoje, né? Desde que eu pescava na minha infância, que eu comia do fruto do ingá, E esse aqui tá doente, ó. Olha que judiação. Enquanto que o seu, meu amigo, está completamente sadio. Graças a Deus, tá vendo? Esse aqui é o pé de ingá, Josué. Tô falando para você porque eu sei que você tem na sua casa. Esse que a Madalena tá mostrando ali, ó. E ali também tem um pé de janipapo, Josué. A Madalena viu e, e me chamou. E esse aqui é o pé de genipapo. Já tá com fruto, inclusive. Esse aqui, ó. Tá? É o pé de genipapo. Ó, o genipapo tá aqui no chão, ó. Ó. Só que também tá doente. Oh, meu Deus, que judiação. Isso aí é um genipapo, né? Eu vou... A Madalena tem um... Não vou dizer nojo, né? A Madalena não é muito chegada no genipapo, não. Ó. É né? Porque... Que é diferente do genipapo que eu encontrei lá em Pirassununga que lá, é em que lá é do genipapo vamos assim dizer gigante, Vai, vamos dizer que seja gigante não, vai, do genipapo de fruto maior e esse aqui é o genipapo de fruto por assim dizer, menor lá no alto tem um tem vários, sim. será que ó, tem outro? não, tem, mas só que aqui, aqui lá em cima, Madalena, é. aparentemente está bom será que se balança? Não, não cai. Será? Bom, pode ser que caia, né? Ai, quem foi eu para balançar? Ih, fiquei feliz de ter encontrado esse pé de genipapo aqui. Tá cheirando já azedo. Esse que eu peguei. Olha lá o fruto do genipapo que eu estou registrando para vocês. Mais para cima tem outro, vou ver se eu consigo focar. Esse aqui, ó. Que vai o, o E essa matinha aqui, ela é uma matinha que também está sendo okay. é, bem conservada pela prefeitura da cidade. Eles deixaram uma margem em relação à água de mais ou menos uns 30 metros e aqui tem um... Tinha, né? Tinha. Agora não tem mais. Um perlongo me pegando, tive que dar um tapa nele aqui, matar. E a Madalena está descendo ali, já na beira da mata ali, ó. Porque ali embaixo passa uma água. E eu estava até comentando com ela que o rio já está morto. Infelizmente, é o resultado de se morar próximo de uma cidade. O rio está morto. E a água vai correndo para onde eu não sei, não conheço essa região direito. Resolvi sair com a Madalena para a gente andar. Vai se preparando aí, viu, Josué? Para quando nós estivermos morando aí, a gente andar bastante. Nessa estrada de terra que tem por aí Isso aqui é um pé De Banana de macapo, macaco Ou seja, uma embaúba Ó tem bastante E aí para baixo tem é, Maritaca Já dá um, um, um videozinho Muito bom Para o nosso canal Andando nessa matinha Que nós nem imaginávamos que fosse tão bonitinha como é tem, madeira tem, para fazer fogo tem, e as pessoas andam aqui em volta, elas tem um caminhozinho, uma trilhazinha ali para elas andarem, olha pessoal, esse pé de aqui, que logicamente já é outro pé de ele é bem velho, até cortou o galho dele aqui, ó. Ah, já cortou porque tava vindo para lado de cá, né? Para lado é. de cá tem fios. Olha só que bonito o pé. Bonito o pé mesmo. Já não tem muito fruto, já deu acho que fruto antes. Até eu tô vendo fruto ali, mas tá muito sequinho, né? Muito é. irradinho. O bom daqui é que tem bastante passarinho, isso eu tô percebendo. É. Tem bastante passarinho. É o bom de deixar a mata sem tocar nela é que os pássaros têm onde colocar seus ninhos, seus ovos, quero dizer, fazer seus ninhos e seus filhotes, né? Uma coisa que a Madeleine não observou aqui é que o pessoal, eles vão andando, leva as garrafas de água, quando a garrafa de água esvazia, ele joga aqui dentro, ó. Ali tem, ali atrás tem, aqui tem, isso é, isso é que é de judia, né? Ó. Pé de por ser muito velho dá nisso aqui, ó. Aí tem uma garrafa, tem uma lá embaixo. Duas garrafas e até um pote de vidro. É, alguma coisinha, é? Olha, pessoal, ali embaixo tem uma garrafinha vazia, um potinho fechado. É uma pena, a pessoa devia ter consciência. Como é que a pessoa sai para andar para cuidar da sua saúde e infelizmente descarta o que eles usam no, no caminho, fica cuida muito... da saúde dele, mas não cuida da saúde é, da, natureza. da natureza, isso aqui é ridículo. Deveria não, ter amor e carinho para com isso, não é não? Bom, eu comecei a andar com a Madalena hoje aqui para ter uma noção desses lugares que nós temos aqui em volta e no fim estou vendo isso. Aqui é o fruto da Embaúba, né? Só que ainda está verde... Mas aqui tem muita embaúba também. A Madalena achou esse pezinho de arbusto aqui. Pediu para me registrar e eu não sei que, que arbusto que é esse aqui não. Quem souber deixa aí nos comentários. E ela está vindo para o lado do asfalto. Daqui a pouco a prefeitura passa aqui e dá uma podada boa nela. outro pé de genipapo aqui, ó. Mais um pé de genipapo. É, mais um pezinho de genipapo. Eu já observei que já, já tem como eu tirar muda futuramente lá para minha chácara. Só vim buscar aqui, ó. Quando os frutos estiverem caindo. Então é outro. Deixa eu ver, cadê? Ou é o mesmo galho? É não, é outro, é outro. Mas ah, tem vários aqui, gente, vários genipapeiros. Que bom. E vários é outro ingá É também. Madalena descansando um pouquinho ali no galho. Se deixar, ela dorme mesmo. Ai, que delícia. Aqui é um mato. Olha aqui, um natural. Eu tô ficando aqui, né? Eu tô ficando E aqui é central. E aqui o lugar tá bem fresquinho. Uma manhã muito agradável. Olha lá. Várias árvores ainda. ficaria aqui Foi colocado. Eu ficaria aqui horas. Eu, ficaria aqui horas. Eu, eu imagino como é que você vai ficar quando estiver no meio do mato lá. <risos> literalmente. Botar <risos> rede. Puxando. Espalha. Vamos lá. Andando com a Madalena aqui, encontramos esse pé de Cássia. Até onde eu saiba, essa flor se chama Cássia. Né Madalena? O nome dela não é Cássia? É, eu não, aprendi não, que não essa é, aqui é qualidade Brinco de princesa, que eles falam Bom, então vamos dizer que ela é Cássia, brinco de princesa O que mais? Não sei, parece que é o brinco de princesa eu não, Se eu não estou enganada É o tal de brinco de princesa Eu conheço por Cássia, em todo caso vamos deixar como se fosse Cássia Brinco de princesa, brinco de rainha O é, que mais? <risos> eu, eu tô dando, é o nome da minha filha Eu estou dando o nome aqui de qualquer jeito Eu não sei não, eu sei que aqui eu conheço por Cássia pezinho também que foi plantado é pela Cássia ou a Cássia? Porque tem, tem duas plantas, né? Eu acho que é Cássia. Em todo caso, vamos deixar. Vamos deixar Mas como vamos... se fosse brinco de princesa da Cássia. Nós vamos... É, brinco da princesa Cássia. Agora aqui eu achei interessante isso aqui, ó. Ó. Não sei qual que é a qualidade dessa planta. Isso aqui é a semente? Só sei dizer que achei muito é semente, bonita. Né? Sim, sim. É a semente que tá aqui dentro, ó. Ó. É. Vou tirar aqui. Ai, rasguei a semente. Mas ela tá aqui dentro, dá para ver? Dá, dá pra ver que é uma semente, porque as folhas são essa aqui, ó, Madalena, ó. Essas são as folhas, ó. Aqui, essa parte branca aqui, é a semente, ó. Bem, vem cá. E essa aqui, o que, que é? É dela, ó. Ali tá a semente, aqui ó. Aqui é a flor. Hã? Será que aqui é a flor? Deixa eu... calma, Madalena. Vai devagar, tô filmando. Ô, oh, mulher apavorada Sou de sete meses Deixa eu ver o que é isso aí Sou de sete meses A Madalena tem um negócio que não é para hoje, pessoal É para ontem Vai entender, escorpião Vai entender, escorpião Só quem convive para saber Olha o pé de Guaporuvu aqui, ó Guaporuvu Isso aqui e é novo ainda, é hein plantona, né? é, é nova Uma planta nova Guaporuvu novo é, estamos passeando aqui, andando um pouquinho para conhecer essa parte que nós não conhecíamos. E estamos admirados da beleza que ainda temos aqui na cidade de Limeira. Quando você quer sair, você sai. Quando você quer conhecer, você conhece. Que é o caso nosso hoje. E vou ser sincero, eu não queria sair. Eu queria ficar em casa, ter umas coisas para fazer. A mamadena falou assim, vamos sair comigo, vamos passear comigo. A um pé de goiaba... Mas não tem goiaba, não é época de goiaba. Bom, não é que não é época de goiaba. É época de goiaba, é. sim. Será que hoje vocês não vão ver eu comer? nada? Então, Madalena, tá vendo? Ai, que cheiro gostoso. Olha ele aqui, ó. Olha o pé, pé aqui, ó. De, de goiaba, ó. Uhum. Tem alguns mineiros que falam guaiaba. A minha mãe falava guaiaba. Falava não, ela tá viva. Deve falar ainda guaiaba. Eu conheço por goiaba. Tem uma flor cheirando aqui e eu não sei o que. E onde, onde que é? ela tá? essa aqui, ó. Hã? essa? Deixa eu ver. Deixa aí eu sentir o cheiro. Xera, deixa eu filmar você. Deixa aí eu sentir o cheiro. Deixa aí eu sentir o cheiro dessa. Não, não é não. Não? Não. Onde será que tá, hein? Tá aqui, mas eu não sei o nome. Não tô vendo nenhuma coisa. Aqui, ó. ela aqui, ó. Essa aqui. Sente aqui? Deixa eu ver. É ela mesma, é só que. Ela? É. Ah, é ela mesmo. Que delícia. A Madalena tá com faro melhor que eu. Meu papai amado, que cheiro gostoso. É, mas aqui não tá, né, Ben? Aqui não tá. Sabe é que ver? aí acho que tá mais verde, né? É ali. Ali tá e aqui não. Ó. Oh. Não sei que planta é essa também. Quem souber, deixa aí nos comentários. É bom saber, viu, Ben? É bom saber. Ela tem.. É... A folha dela é verde e embaixo é branca e tá cheio de praguinha aqui, ó. Tem várias dela aqui. O cheiro tá agradabilíssimo. Qual é essa planta aqui, né, Daniel? Aroeira. Aroeira. Opa! Gente... Oh, Janaína, eu trupiquei ó. aqui. Oh, Janaína, você falou que não pode fazer isso, né, ó? Ó, ó. Eu, eu posso. não posso nem Eu posso! Eu posso. Ah, você pode. Ah, <risos> Eu posso, ó oh, a Madalena não pode sabe com o que, com o quê que você não pode? Garueira, ah, urtiga, Guaruera, urtiga. a Madalena relou esse dia numa urtiga, lá em Poço Fundo e ficou toda cocenta. Fiquei empolada, as pernas empoladas. Empolada, toda empolada. Olha só que galho bonito, olha. Esse aí é... Embaúba. É Embaúba. Só que o fruto da Embaúba, que é esse aqui, ainda está verde. O Cícero, viu o que é isso aqui? Esse fruto preto ali, da onde que é? Ah, é daquela árvore, ó. Que caiu ali. Aquele frutinho preto. Eu ah, tô vendo ali, ó. Não sei que fruto que é, não. Eu tinha visto ali atrás já. Aqui, ó. Será ó. que ele é seco? É seco. Eu já tinha visto já, Pegue mas aqui. não sei, não. Caiu onde? A gente ah. nem sabe se coça a mão. Daqui. Se não coça, vai que coça a mão da gente. isso aqui, eita, frutinho duro. Comestivo não é para ser não. E ó. Ah, não tem nada aqui não. Parece uma mini pinha, vai. Minipinha. Só que desse jeito aqui. Não. Tem então, um poste cair. Poste? É mesmo. Olha, o pessoal joga muito lixo Muito lixo aqui, gente Na mata A mata é tão linda Para os amantes da natureza Aqui, esse ó Isso aqui é a falsa jurubeba ou a jurubeba verdadeira? Acho que é a falsa, né? Ah, é verdade Parece que é a falsa mesmo Olha os frutinhos dela, não, não é jurubeba verdadeira, não olha. Olha, Parece, mas não não Parece, mas não é Dentro do condomínio, gente, eu não posso filmar o condomínio, mas tem galinha de Guiné. tô fraco. Galinha d'angola Angola, Cocá. Depende da região aí. Vocês vão saber o que eu estou falando. Não sei se dá para ouvir. Estou mostrando só a mata aqui. Dá para ouvir as é. o pessoal Não tinha maritafas antigamente não, viu? Não tinha. Antigamente não tinha. Ela apareceu de um tempo para cá. Se aqui será que tem bicho grande? Ah, é capaz de ter capivara. Tipo né? capivara. É. Aí embaixo passa água, tem uma água embaixo. Mas para isso que com a tá de tênis, Aí, tem... lá, tá de bota de borracha. A gente está de tênis, caminhando. E tem uma árvore caída aqui. Nossa, que vontade de pegar ela para fazer alguma coisa. Onde? Ah, é mesmo. Não sei se dá para ver. Mas, gente. Tem um cheiro, a mata tem um cheiro tão gostoso de flores, do verde. É muito, muito agradável. Amanhã tá maravilhosa. O que, é que o Cícero tá aprontando ali? Há um pé de É engraçado, ele é linheirinho, né? Vai ter que cortar ele, porque ele vai alto olha o fio lá em cima. É. Dá dó depois. O que, que você achou aí? Parafuso. O Cícero é assim, ó. Ele vai andando, ele acha parafuso, prego, porca, arruela. Tudo quanto há, ele vai catando e enfiando no bolso. Telefone, celular, é. nota de 100. 300, é, já achou tudo isso? De 300, 400. Não, de 300, 200, não. Isso aqui parece Amora. Mas não é. Não, não é não. Será que é a Amora Silvestre? A, Amora Silvestre, mas a Amora não, não. Ai, gente estou com o celular na mão aqui. Dá uma bolinha, tá. uma bolinha. Tá. É, mas tem uma madurinha aqui. Parece o frutinho da carabura. Tem muitos tem frutos muito aqui. Mas... O fruto! Não, você não viu ali, madurinho? Parece carabura, só que não é. Quem conhece carabura sabe que é diferente. A Gente, tô com o celular na mão aqui sem, sem um suporte e cansa o braço. É, ela é menor, só que faz lembrar. Só para a pessoa ter noção lá do outro lado. É calabura? Eu falo carabura. Calabura. Caradura. Calabura. calabura calabura, calabura. Ai que cheiro! Vocês estão sentindo aí? Tão tá um cheiro tão bom de flores, olha, olha tamanho, flores do campo. Olha o tamanho desse lugar de metro. Eita olha. peca! Vingado um de metro. Só que infelizmente foi o que eu falei, ó. Não tá com vida, tá vendo? Nasceu. Mas não conseguiu vingar. Só ficou... deu um e a força torto. veio tudo para ele. É torto e... e, e... Isso que não tem vida. Mas isso aqui... Mas ele vai dar semente alguém vai levar. Não vai, não tem nem condição aí. ó Será que não? Não, quando ele está bom, ele é grosso, bonito, você pega nele, ele é macio. Quem tem isso aqui na roça sabe o que eu tô falando. Ah, das vezes tem uma sementinha, vamos torcer. É, vamos torcer. Não, isso aí, vou falar, isso aí, essa peixe Essa peixe Isso aqui, gente, é comestível, viu? Tem gente que não sabe. Essa, é, essa ponta aqui é comestível, ó. É essa -peixe, peixe, peixe mesmo? Ó. Mas está tão fininha essa folha. Eita, é velho, olha lá o pé dele, como é que é velho. E outro ele, ele não nasceu como ele deveria nascer para ser, si, e nasceu. Depois. Olha ele aqui, ó. Virou uma árvore. Ah, não, aqui não é ele, não. Aqui, outro, aqui tem um monte de pé de engá, tá vendo? Isso aqui são Eita. certamente são é, sementes que caem e vão aqui, formando. Aqui, ó. Olha o quanto engá, Só que infelizmente.. Mais engá. Conhece a fruta mais engá? Então isso aqui, ó. Mais engá. Olha gente, ó. Tá vendo? Ó. Ele, ele, ele não tá seco dentro, ó. Mas não tem vida. Hum. Não está doce? Não está, ele tá... <risos> Sosso, sei lá. Ah. Hoje é o Cícero que está comendo. Hum. Ele tomou meu lugar. Não tem, não tem gosto. Que judiação, ah. né? É, Mas... que pena. Está aí. Uma árvore seca. Com certeza um dia já foi... Não tão frondosa. Mas deve ter dado muita sombra. fez um E feito muitos ninhos. Os passarinhos ter feito muitos ninhos. Aonde? Alguém fez uma coleta de jataí ali, ó. Hum. Tá vendo lá? É uma Consegue. armadilha para pegar jataí, ó. Mas bem assim? É, vai né? garrafa. Uhum. Se algum vândalo não vier tirar, tá bom. Aí pra deve ter mais. É. Tem umas árvores muito bonitas aqui. Bonitas. Árvores bonitas. Aqui é o frutinho que eu falei, ó. Vou mostrar de perto. Esse é o frutinho. Mas como a gente não sabe se é comível, mas tá Cícero. Oi, mostra esse fruto aqui. Eu tremo aí, tá é bem uma gosma. Uma cola é, é uma gosma colenta. Será que é comível? Não, não vou arriscar. Não, ali ó, é de goiaba. Ali tem goiaba, mas tá que pena mas tá verde. Infelizmente, é, tá muito verde. É muito verde. Ai, né? ah, que eu parar um pouquinho, gente, porque tô com o braço cansado. Eu vou entrar com a Madalena aqui agora nessa mata aqui, ó. Você não tava querendo isso aqui? Olha o cipó que você queria aí, ô Rosinha. Descobrimos cipó aqui nessa matinha, ó. Madalena Olha, é forte, hein? tava querendo, pode puxar que ele vai mais, ó. Pode puxar aí, ó. Aí, tá vendo? Não vai querer pendurar nisso aí, não. Você pode cair, gente. Dá pra pendurar. Mas não vai pendurar não, lembra daquela vez que eu tomei aquele tombo lá? Vai, vai, vai brincando, aí esse negócio quebra lá em cima, você cai aí embaixo. É exercício. Tá, sim, tá forte. Agora. Eu tô vendo que tá forte, ele vem de longe. Essa pontinha não. fina é que ele vem de longe. Aqui, ó. Que mais, ó. Olha que bonito. Olha que cipó bonito, Madalena. Bonito? Gente, mas que cipó bonito, não puxa não pra não estragar. Vem do alto, bem lá do alto. E, logicamente, é vem em busca de vida, né? Busca de água. Ah, então ele, Aí, vai, ó. ele vai descer e vai enraizar. É, ele, ele, ele, ele, isso, ele desce e enraiza. Olha lá. Ele não sobe, ele desce. tá vendo? Não, mas ele deve estar em algum lugar, enraizado. Gente, ó, de lá, eu tava vindo com a Madalena não, não, não, não, não. e, pelo meio das árvores aqui, dos galhos, eu vi umas flores, eu fiquei achei interessante, só que é o seguinte, se for a flor que eu estou pensando, se for, não sei, eu teria que ter agora aqui uma bota de borracha, se for a flor que eu estou pensando, ela é inimiga da jatai, porque ela mata, a jatai cai dentro dela e morre, eu vou mostrar para vocês. É filmar sem tremer, gente. Tá vendo lá? Ó? Tudo aquilo ali são flores, ó. Daquela árvore que o pessoal fala que já tá aí, entra para tirar o líquido e morre lá dentro. Não é só já tá aí, não. Qualquer abelha pequena. Lá no meio da mata, lá embaixo, na beira da água, acho. Vocês estão vendo esse tronco aqui? Muito bem. Esse tronco aqui, ele tá caído. Vocês vão ver que ele vai até lá na frente, ó. Caído, né? Mas Nossa, olha que interessante, ó, só que aqui saiu um galho e esse galho tá com vida. Esse galho não está morto. Ó. Aliás, não é só ele, né? Não, não é só ele não, tem mais ali. ó, Eu tô, tô achando é aquela qualidade lá da casa da dona Zefa bem. Ela caiu, mas é, ficou parte da raiz dela no solo? É. E A raiz está aqui, ó. Isso, tá, o tronco principal. Ó, gente, que coisa. Tá, tá, tá pegando caminhando. os nutrientes aqui e levando pra os galhos. Galhos. galhos tem mais galho dela aqui ó, ó mais galho dela tem aqui esse ó. os galhos dela aqui no chão ó ela vai embora o galho o, o galho que caiu anteriormente né depois os que nasceram tudo isso aqui nasceu Aqui, Madalena, ó, esse pozinho descendo. Gente, olha a finura desse Sim. pozinho, ó. Olha, olha é, a finurinha dele, ele ó. Ele vai engrossar. Que coisa, hein, ó. Vai criar resistência. Só que ele não suporta puxar porque tá muito miudinho ainda. É. Ele é bebezinho. Vamos lá. Eu acho que esse pé de paineira aqui... Ah... Eu não sei quantos anos que esse meninão aqui tem não, ou essa meninona que seja. Gente, Mas eu tô filmando, tá a, eu tô filmando a paineira. Ele tem um pé de manga, ó. Ó, tem manga lá, ó. Tem manga. É só, é só procurar. Ó, o tamanho, é porque se não para alto o pessoal escuta, vem aqui pega nossas mangas, Olha só, gente. Ó, lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Ou linda. Que seja linda, vai. Árvore linda. Ai, que vontade de dar um abraço. Olha, dá um abraço nela lá. Linda. Chegamos no pé de manga. E a Madalena descobriu Gente, isso daqui, é, ó. É um tipo de cacto. É, a Madalena descobriu essa floridinho. planta aqui, ó. Um cacto que, pla suculenta. que planta será que é essa, Ai, Olha é. que bonita. O cacto você sabe que é uma suculenta, né? É. E essa aqui está indo para frente. Olha que belezinha que ela tá é Ah, Madalena, tem uma manga ali, ó. Tem, eu vi uma ali, vi outra ali, vi outra hum, lá adiante Tem mangas aqui caídas, pega lá. Tá fresquinha, gente. Ali tem uma. Essa tá fresquinha. Passarinho comendo. Deixa eu ver o um negócio aqui. O passarinho tá comendo é porque tá boa. Essa tá ótima. O passarinho tá comendo, tá vendo aqui, ó? Ah, quer dizer, tava no chão, não sei se é passarinho. Tem mais? Olha aqui. Tem mais aqui. Mostra ah, aqui. a Madalena achou duas maravilhosas aqui, ó. Formiga. Intrusa. Aqui dá a impressão que tinha casa antigamente aqui, gente. É, porque tem pés de... Tem de plantas assim, frutíferas, né? Essa... E depois tem espada de São, de são e... Jorge, ó. Ó, espada de São Jorge. Assim. Geralmente isso aqui dá onde a pessoa habitava. Tinha casa e fazia jardim. Aí, ó. Tá vendo? A impressão que dá é que tinha casa aqui por perto. Eu tô tirando a ideia. Tem várias moitas aqui também de espada de São Jorge. E ali embaixo passa um rio. Dá a entender que antigamente tinha casa por aqui. Ah, aqui, aqui dentro Tem uma amadura aqui no galho, ó. Tem? Aqui, ó. Aqui no galho tem uma amadura. Vou pegar ela para você. Aqui? É. Quem é naquele pacotinho de quatro ali, ó? Ah, tá. Daí. Deixa só... Tem que achar um galho alguma... Boa eu, no chão. Eu vou jogar no chão. Deixa eu um galho seco que eu alcance. Vamos né? sair com o pacão hoje, né? Pega aqui isso aqui mesmo, ó. O que é, Cícero? Ô, Daniel, você, quer, você quer terra pra plantar? Tem, né? Você tem aqui agora. Aqui, ó. Cícero. Tem? Ó. Ah, é. Tomara que ele não quebre. Fica, do outro lado? Não queria, ofender as outras. Então, se você. Não queria bater nas outras, cutucar do outro lado. Cai, tu... vai, ah, vai. mesmo assim caiu. Derrubei que dó. Que Derrubei o que eu queria, mas. Não queria derrubar a outra. Ó, oh, hum. Madalena. Olha, gente, tá vendo aqui, ó? Isso aí é um Pé de paineira, gente, ó. Que coisa mais linda, ó. Tá vendo, Pé de paineira, Que outra, ó. É mesmo, tem vários aqui nascendo. Bom, tá na cara, né? Se a paineira tá ali. Olha só, Meu Deus do céu. Eu se pudesse levar e plantar na nossa terrinha lá. Mas, mas é dá. Lindo. Ela tá num ponto de. Dá, dá para tirar Eu ainda. Vou comer essa aqui, só comer uma? Oh. Só tem que se preparar porque a água nós tá a banda tem que lavar limpa na roupa na mão mesmo o problema é que nós estamos com pouca água, tá vendo? Aí, água gente, vou dar uma parada mal. aqui Madalena, mas você está comendo outra vez? <risos> <risos> Madalena, mas você está tá tá comendo boa. de novo? eu estou falando dela pessoal mas dá uma olhada nisso comer, aqui ué, meu dá uma olhada nisso aqui tecnologia. ó. Ó, vai vendo o resultado do nosso passeio aqui no meio do mato Hum? Vocês são servidos aí? Tá cheio de mosquitinho aqui dentro da mata. Tem Doce que só vem, hein? Por camisa. Tem bastante ainda, hein? Ó. Bastante mesmo. E o pé assim tá aqui, perto de um pé de coqueiro. Bem. Isso que eu tô pensando, não é, né? Coloral? É, não é não, né? Parece que, é, acho que não, né? Pareceu coloral. Eita, nós, hein? <risos> tá certo, tem que comer mesmo. Eu tava falando para Madalena, aqui agora, que quem tem uma chácara e tiver a paciência, só de muda de coqueira que tem várias ali tô filmando uma ali na frente tem mais outras dá para ver daqui e o mais interessante é que esse pé de árvore aqui que tá morto seco dá para vocês verem tá próximo do pé de manga alguma erva de passarinho ou alguma coisa matou ela é uma dá para ver... Né? É, ver é dá para ver, que... ver que a trepadeira lá acabou matando ela mas ela morreu junto sim, morreu, matou e morreu agora o que, que eu quero mostrar aqui é o seguinte eu andando com a aqui eu vi essa orquídea eu tenho ela em casa essa daqui ó eu não vou mexer muito nela não mas essa aqui é chama-se chama orquídea de solo ó essa daqui, eu tenho ela em casa ela dá um pendãozinho assim mais ou menos de uns 30 centímetros e umas florzinhas super delicadas ó, orquídea de solo Tá vendo? Aí, eu vou deixar ela quietinha aqui. Porque eu já tenho dela em casa. Mas se eu não tivesse, eu ia dar um jeito de levar isso aqui pra mim. E o que eu tô falando é isso, ó. Tá vendo? Tem... Algumas... Alguns cocos aqui, eu não sei. Achei um, um vaso quebrado. Mais casca de coco. Então eu tô estranhando, porque... Tem garrafa aqui também, mas até aqui tem garrafa. Até aqui tem garrafa, gente, ó. Que coisa, não? Olha aí quanta muda de coco, ó, tá vendo? Ó. Aqui, ó. Ó. Interessante, né? Mais aqui, ó. Então quem tem uma chácarazinha dá para vir aqui, ó, e plantar. Mais casca de coco aqui, ó. Interessante, viu? e a terra tá bem adubada aqui, bem mesmo. Dá para vir aqui pegar dessa terra para colocar em vaso. Sim. Muito bom. Oi. Mostra essa árvore essa aqui, ó. É mesmo. Depois você mostra dois, dois tipos que estão ali na árvore. É, eu lembrei do Tony, meu primo, agora, né, bem? Uhum. Ele, ele sempre... Uhum. Ah, mais um, mais um, ó, mais uma... Uma mudinha de paineira. Tem uma coisa agarrando nela aqui, já vou até tirar. Solta. Aí, solta. Aí, viva sua vida pra lá, moça. Uma que eu vi aqui e a outra que eu mostrei aqui antes, né, ó. Essa, ó. E aqui também tem mais, ó. Trepadeirinha aqui é. Aí, ó. Interessante, né? Aqui, aqui embaixo também. Mais outra qualidade aqui, ó. Oh, tá embaçando. Que pena. Granulando, que fala. Mas deu pra ter uma noção, né? Mais uma. Aqui tem outro cogumelo aqui Tem mesmo uh, Outro Ali no alto tem mais um Outro tipo Interessante